Você é daquelas pessoas que quando tem um desafio foge, não aceita feedbacks negativos e acha que as coisas podem ser conquistadas assim com muito pouco esforço? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank Guard Today, e sim hoje é o um grande dia para você viver com propósito, trabalhar com mais significado, liderar a sua carreira e sair da zona de conforto. Talvez você não tenha ouvido falar ainda. Mas, hoje em dia, as equipes de alta performance que têm melhor reconhecimento e os líderes que atingem melhores posições são aqueles que têm inteligência emocional bem desenvolvida. E qualquer um de nós, acima de 18 anos, já tem toda a parte cerebral formada para que a gente possa ser adultos, maduros, tá? Então, isso não é desculpa para falar, ah, isso é dos outros, isso não é para mim, não. Se você tem acima de 18 anos, você já é capaz de trabalhar e tem toda a parte cerebral desenvolvida para ter grande inteligência emocional nas suas escolhas. Eu vou trazer hoje para vocês um conceito da Carol Dweck, onde ela fala sobre Growth Mindset, ou seja, mentes de aprendizagem versus Fixed Mindset, que são as mentes fixas. Então, como eu estava dizendo, hoje em dia não tem mais escolha do meio. Né? Para que vocês tenham alta performance, você pode escolher ter uma mente de aprendizagem ou você pode simplesmente viver com essa mentalidade fixa e estagnada. E qual é a diferença entre elas? Quando você tem uma mentalidade fixa, você é uma pessoa que evita desafios, versus a pessoa com mentalidade de aprendizagem, ela enxerga o desafio como uma grande oportunidade de crescimento, de encarar aquele fato. Quando a gente fala então de obstáculos, uma pessoa de mentalidade fixa ela logo fala: Isso não é para mim, isso é para os outros. Hum, sou velho demais para começar. E a pessoa com mentalidade de crescimento, alta performance, ela fala: Eu entendo que talvez eu seja velho demais para começar, mas se eu pensar que eu tenho aí 90 anos e a vida é exatamente uma escola, e todos os dias eu tenho uma grande oportunidade de aprender cada vez mais, eu vou encarar esse obstáculo. Ou, quando a gente está falando de pessoas de mentalidade fixa relacionadas a esforço. Eu vou conquistar coisas com muito pouco esforço. Uma pessoa com mentalidade de aprendizagem, ela sabe que ela vai ter que treinar, estudar, batalhar para chegar exatamente aonde ela deseja, ou seja, ela não uh, desiste tão facilmente. E a mesma coisa para os feedbacks, quando eu recebo um feedback negativo, se eu tenho uma mentalidade fixa, eu falo, ah, fim do mundo, acabou para mim, eu sou um fracassado, fui demitido, nunca mais vou ter uma oportunidade, ou recebi um, um, uma crítica uh, e eu levo isso para o meu lado pessoal, isso acaba comigo, me traz culpa, angústia, ou... Oh! Quando eu tenho uma mentalidade de aprendizagem, eu entendo que isso é um fato, que eventualmente pode ter acontecido algo que levou, que fez com que eu recebesse aquele feedback negativo, mas aquilo simplesmente não afeta tanto as minhas emoções, porque eu não posso ser julgado por um fato específico ao longo da minha carreira como um todo. Então eu encaro aquilo como uma grande oportunidade de mudar de crescer. Então, esse é o meu convite. Como você faz né, para ter inteligência emocional e para ter uma mente de aprendizagem, né, ainda mais nesse nosso mundo uh, que muda tão rapidamente, que está exigindo de nós profissionais uma adaptação, uma flexibilidade? Tem uma única, uma dica. Primeiro, é você querer. E depois, é você observar o seu pensamento. Eu tenho falado muito sobre isso. Inteligência emocional é quando eu saio do piloto automático para estar consciente. Né? E estar consciente é o primeiro nível de inteligência emocional dito lá pelo Daniel Goleman. Então eu vou deixar aqui para vocês o TED da Carol Dweck uh, para que vocês escutem um pouquinho mais sobre mentalidade fixa e mentalidade de aprendizagem. E não se esqueça, se você busca obter reconhecimento profissional, liderar equipes, é muito melhor você trabalhar aspectos de inteligência emocional do que aspectos simplesmente cognitivos. Né? A gente percebe que quem, se, quem circula melhor são aqueles que lidam com as adversidades. Você pode ter uma mente fixa e limitar suas oportunidades ou desenvolver um pensamento de alta performance e treinar para ter uma mente aberta à aprendizagem. A escolha é sua, tudo começa com a consciência de quem somos e quem queremos nos tornar. E aí, o que você acha de começar a desenvolver e fortalecer cada vez mais a sua inteligência emocional? Deixa o seu recado aqui para mim, o seu comentário aqui para mim. Super obrigada por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. E, mais uma vez, eu te agradeço em querer ser a melhor pessoa que você busca ser. Isso já é o primeiro passo.